a confiança é total, gestão não vai haver nenhuma porque vai jogar exatamente a mesma equipa excetuando o guarda-redes que é o Cláudio Ramos, que jogou no Jamor. Já fico a saber, nunca faço isto, faço pela primeira vez. espero encontrar o Arouca que, não estou habituado, uma equipa competente, fazer um excelente trajeto, tanto, tanto na nas taças como também no, no campeonato, por isso amanhã é um jogo iluminar, é um jogo onde, onde temos que... No mínimo, ser, ser a mesma equipa que foi uh, no jogo do campeonato uh, contra, contra, contra esta rua. Uh, nós, defensivamente, fizemos o um jogo super equilibrado. O, o Casa P não fez um remate enquadrado na baliza. Um remate. Tem uma oportunidade de cabeça, que é uma oportunidade. Também não considera oportunidade, como, como o Rui não considera o remate de Fábio Cardoso, o remate do Mateus Uribe, o remate do Galeno na primeira parte. Eu também não considero a oportunidade uh, aquilo que eles, que eles, que eles, que eles fizeram. Uh, Tivemos mais 75%, cerca de 75% de posse bola, porque eu não ligo muito as estatísticas, mas a verdade é que tivemos 15 remates, penso eu, na segunda parte contra 0, 93% de posse bola na segunda parte contra... Eu lembro de fazer um jogo contra o City na Champions e defendemos, tivemos de defender pelo poderio que, que tinha essa. ou que tem essa equipa de, do sítio, eu fui super criticado, que não chegarmos à baliza, difícil de chegar à Baliza, mas depois vejo nos outros competências e solidez defensiva e tudo, aí, tudo, e por aí fora. Nós já estamos habituados a isso, eu estou habituado a isso, até porque eu também faço esse.. esse esse exame de consciência e tentar perceber o porquê e, e olho para, para algumas situações que têm ocorrido este ano que não são muito normais depois de bons jogos e de bons resultados vocês veem é, é, que foi depois do, do, de um 3 g ao Sporting que fomos perder a Vila do Conde é, foi depois de, um, de uma grande vitória na Champions contra o Brujo que dois dias e meio, vá, que eu não considero que foram três dias de recuperação é, que fomos ao Santa Clara e empatámos o jogo quer dizer, é, é verdade, poderá haver jogos, ou há jogos em que hum, a qualidade e a beleza do jogo pode não, ser, pode não ser a melhor, mas são jogos em que temos que dar outro tipo de resposta. E cámos a nós trabalhar para isso. A forma como a equipa tem que evoluir é nesse sentido.